então vou colocar aqui água Uma folhinha amarelinha que já tiver. Vou bater, gente, com o mesmo. mesmo é... Vou colocar 500 ml de água Até aqui vou colocar de água Pra poder bater suco E não vai açúcar, tá, gente? Tem um suco bem... Ai, passou Acabei tá de Tá, vou colocar 700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 geladinha butter. então pessoal aí essa receitinha desse suco verde que vai ser bom para você